As pessoas de hoje em dia desejam tudo de forma rápida, viraram verdadeiros consumistas desenfreados, achando que vão enriquecer em questão até mesmo de semanas. E para tudo isso elas nem percebem, mas tomam de atitudes que acabam cada vez mais fazendo com que elas cavem por um buraco abaixo, que depois será difícil de sair, e quando notam, estão atoladas em dívidas, viciadas em jogos de azar e sendo irresponsáveis com suas obrigações. Tudo isso por não saber lidar com suas inseguranças, com aquilo que exige delas, controle emocional e equilíbrio na vida. Afinal, só porque ela viu fulano no celular, fazendo muito dinheiro em pouco tempo, acha que isso é real, acha que essa realidade vai se aplicar a ela. E não percebe que isso tudo não passa de uma armação, uma enganação bastante sofisticada onde fulano deseja aparentar que isso tudo é verdade que são ganhos perenes e que se mantêm no tempo. Mas adivinha até se tal fulano se for viver do que diz, do que ele ensina em seus cursos que vendem milhares, ele quebraria e se atolaria em dívidas em questão até mesmo de dias. Aliás, as pessoas estão tão viciadas nesses prazeres rápidos e imediatos, que mal percebem o quanto isso está destruindo sua própria vida, o quanto está ruinando o progresso que já conquistaram, se convencendo de que é questão de tempo, até que algo que não faz sentido algum dê certo na vida delas, que somente repetindo em sua cabeça a pronúncia de algo que ela deseja. A lei da atração vai trazer isso diante dela, que o universo se desdobrará e aquilo do qual deseja chegará até ela sem até mesmo que não faça esforço algum. Só que fique repetindo incontáveis vezes esse pensamento, que uma hora isso chegará, que como em um passe de mágica, ela terá posse do que deseja, e bom, essa é a vida que muitos levam hoje em dia, acreditam em mentiras, apostam em coisas improváveis de acontecer e pensam que só mudando a estratégia finalmente aquilo vai trazer riqueza a ela, empenhando seus esforços em áreas erradas. Enfim, essas pessoas esquecem de ouvir a voz da razão e se iludem com o um sonho de riqueza rápido com a promessa de indivíduos que vendem cursos milagrosos e que com isso conseguirão resolver todos os seus problemas, em questão até mesmo de segundos. São atitudes tão inconsequentes que comprometem até mesmo o seu salário, o seu pouco sustento que tem para viver com algo que não trouxe nada a ela. Além do fato de iludir essa pessoa, de fazer com que os seus sentimentos flutuem do mais alto pico de felicidade, até abaixo do nível do solo, Chega a ser absurdo pensar como o indivíduo agiria assim, como estaria perturbado o suficiente para acreditar em conto de falhas, para acreditar que com uma só ação conseguiria resolver todos os seus problemas. Enfim, ceder a seus desejos faz com que você perca o controle de suas ações, haja com irresponsabilidade e se afunde em problemas. E para ser sincero contigo, falarei do mesmo modo, em que um pai ensina seu filho. Abra bem os seus olhos e enxergue quantas e quantas mentiras existem por aí que só têm a intenção de tomar o que é seu. Não seja tolo de acreditar em coisas improváveis de acontecer, então pare um pouco e respire. Se acalme e controle as suas emoções. E não fique desesperado, porque se você ficar desesperado, você tenderá a se afundar cada vez mais, já que sem perceber,